Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal e Lugares, eu falei certo ou falei é o contrário? Acho que eu falei certo. A Lola e o Edson estão aqui atrás porque nós estamos saindo de carro e toda santa vez que nós saímos de carro, a Lola quer ir junto. Ali na e... parada, que tranquilo. <risos> e aí então nós estamos dando uma caroninha para eles dois para contentar a Lola, porque ó, ela quer olhar lá para fora. né? Vocês já viram lá no Instagram Ela de óculos Passeando o cacau que? pra fora, né? Vai descer aqui? Tchau, tchau, tchau Bom passeio Aí ela se contenta Aí ela se contenta e tá tudo bem Pois bem Hoje a Bela está me levando Estamos indo lá no food bank eu não sei se diz isso banco de comida, a tradução do pé da letra é essa, se tem isso no Brasil, me contem se tem, eu, eu não conhecia, já, já tinha ouvido falar em food bank, mas não sabia muito bem como é que era, e aí a Bela tava fazendo voluntariado lá, aí ela tava indo numa sexta-feira, sexta-feira é o dia que eu não tenho aula, e aí eu resolvi ir também, aí eu mostrei lá no Instagram, o pessoal de lá, a e lugares quis que eu mostrasse porque eu me impressionei como é a organização deles é nossa é muito organizado eu queria poder mostrar para vocês lá dentro como é que é o prédio todo para vocês entenderem cada etapa do processo tem tem uma sala específica e tudo funciona é muito interessante mas lá na parte que a gente faz o voluntariado mesmo E hoje nós vamos fazer separação de comida Sexta-feira passada nós fizemos de carnes A gente não sabe o que a gente vai fazer É <risos> Chega lá e eles falam o que eles precisam É, é que depende do dia A semana passada tinha um carregamento de carnes Então, e aí chega tudo quanto é carne Quanto é comida Na verdade tinha comida congelada também, né É coisas congeladas Coisas congeladas, é é, é carne e, por exemplo, o Walmart, o Publix Nós vimos da Whole Foods né? Que eles doam Pelo que nós vimos pela data de validade Tá chegando no final né, Ou, ou já um dia vencido E aí eles mandam pra lá Mas tá congelado já, né? Tá congelado, tá bom pra consumo e nós damos uma olhada, se por acaso realmente está com uma cara que não é boa para consumo e eles instruem nós para ver certinho o que, que é para manter, o que, que é para jogar fora. E aí nós vamos separando, tem umas caixonas imensas, uh, aí separa carne de porco, carne de frango, gado e outras comidas prontas. E vem assim toneladas e no final eles falam para nós Quanto deu, em libras, na verdade, né? E quantas pessoas vão ser alimentadas. Na, na semana passada foi 7 mil não e não sei cara. quantas. Não vai fazer buzinão, então acho que não sei quando vai abrir essa porcaria. <risos> Sim, e com as crianças atravessando é. lá, ó. Não uh, pode. Vai, pode buzinar à vontade, olha aqui, ó, tá? Tem uns crossing guard aqui, nós vamos levar uma mijada se nós atravessar. É, enfim. Pois bem. E não é longe de casa, então estamos indo lá. E aí chega esse carregamento, nós, a gente faz isso tudo e quando acabar, acabou. Ah, agora são 8 horas, começa às 8h15 lá. E a Bela diz que normalmente termina às 11h30, mas semana passada nós terminamos, era acho que antes das 11h. Aí acaba, acabou. dia criancinha atravessando lá ó atravessou aqui na frente e aí os crossing guarda aqui ó eles ficam ajudando <risos> será que ele viu que eu tava gravando <risos> aí virou a cara então pra fazer o voluntariado lá tem que se cadastrar eles têm um site organizadíssimo e tu vai ganhando pontos conforme tu vai cumprindo as horas né e na verdade a bela usa pra faculdade e, os pontos do voluntariado, né? Não, é só... Os pontos são as horas que tu faz Normalmente o trabalho que a gente faz é de 3 horas e 25 minutos E deu eu ganho cada vez 3 horas e 20... 3. 25 pontos. Essa aqui é uma cadeira pra faculdade Que eu tô fazendo, é opcional Não precisa necessariamente fazer um trabalho comunitário na faculdade Mas eu e minha amiga a gente decidiu fazer essa aqui Essa aula juntas e... Não sabia se ia ser é uma boa ideia ou não e no fim eu acabei gostando bastante. Daí eu preciso fazer no total 80 horas. E ela já fez, tu já fez voluntariado antes, foi num abrigo, né? Sim, é. De pra mônulas, esqueci como Pessoas em situação de rua. Isso. E nós já fizemos também para o shelter de animais, né? Uh, pra ficar com o cachorro, com o gato em casa. Antes deles serem adotados Ou cuidar quando eles estão doentes Pra serem adotados ou Até fazer cirurgia e tal Só que da última vez Da última vez, não Todas as vezes que eu fui devolver Os bichinhos, eu chorei tanto Chorei de soluçar eu acho que eu não consigo mais fazer isso Então é melhor fazer outra coisa Tem vídeos sobre isso Nós fizemos também Tem no canal, tem esse dos bichinhos E tem da Bela falando do Shelter também Vou deixar linkado no final Teve uma vez que eu Simplesmente só separei Comidas diferentes, frutas Coisas que não estavam Congeladas em geral E em caixas, e daí a gente criava essas caixas Pra doar pras famílias e teve uma outra vez que eu fiz, eu preparei caixa de comida pra pessoa que tem Covid E não tem, tá sem emprego, não consegue comprar comida, ou que não consegue sair de casa A gente preparava as caixas Aí é, separava, e aí alguém vai lá e entrega, né? Sim, aham uhum. Será que são eles mesmos que entregam? Acho que eles, eles têm parcerias, eu acho, talvez, né? Acho que sim, mas eu sei que tem uma placa na, na porta de entrada Que se tu é uma pessoa procurando comida, é pra falar com um recepcionista, uma coisa assim ah, Então eu acho que as pessoas podem ir lá também É ir lá buscar Sim Que interessante isso Aliás, uma característica do povo aqui que eu acho é essa Como eles são organizados e como eles se preparam para as coisas Eles estão sempre se preparando pro pior Tipo quando tem furacão, um, eles se preparam bem antes. E o povo mesmo esgota comida no supermercado. Eu fico imaginando se fosse nós brasileiros, nós não ia nem estar aí. E compensação a, a gente não ia se, se estressar desnecessariamente como aqui. Às vezes eles se estressam e não acontece nada. Mas também chega na hora e se acontece mesmo não tá preparado, né? É. Aqui, ó. Second Harvest Food Bank e é um prédio bem grandão. Bem grandão. Tem uma cenoura ali, ó. Olha a cenoura. Aí nós vamos pegar um adesivo e colar no peito. thank you guys so much for joining us here today at uh, Second Artist Group Bank. Let's try to do this with as minimal eyeglasses fogging as possible, so you guys are be able to do okay? Uh, I extend a special welcome to our group of partners with hands. Thank you so much for committing your time. I going to I'll talk it. I knew you <laughs> <laughs> Tem lanche aqui e café. Uma sala bem lindinha, toda bem decorada também. Olha que gracinha a decoração. É tudo Disney. Maria né? Janine. Tem então, uns micrônios aqui, se tu quiser esquentar. A gente vai tá construindo caixa no Covid. E como é que é? O que a gente faz? Eu não sei como é que é esse Assembly line linha de produção. É uma linha de produção, então. Fábrica mesmo. As pessoas são separadas 24 pessoas para um lado do pavilhão, que é o lado A, e 24 para o lado B. Outro dia nós estávamos de um lado, hoje nós estamos para o outro. E hoje nós estamos nos não perecíveis, então empatados e tal. E é uma linha de produção, como se fosse uma fábrica mesmo. Eu e a Bela estamos bem no meio da linha, então uma pessoa começa lá montando uma caixa, uma caixa novinha, né, uma pilha. E aí as pessoas vão colocando as coisas conforme vai passando na esteira. Agora tá do lado direito, ela coloca manteiga de amendoim e eu coloco geleia. E aí no fim da fila, alguém fecha a caixa e outra pessoa sela ela e outra pessoa coloca na pilha. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês aqui. Não quero montar a câmera e filmar todo mundo, né? Esperar acabar o intervalo aqui e no finalzinho, quando todo mundo sair, eu vou mostrar, tentar filmar aqui pra vocês. Aqui de fora eu consigo filmar lá onde nós estamos ali, ó. Aí essa pessoa de rosa é o final da nossa fila, da nossa linha de produção. Esses que estão, esse ali de cinza, eles já fizeram o intervalo e já voltaram. Esse aqui é um lado do pavilhão Aqui tem bem machine. E ali a, e então a sala. A sala para ver, uhum. né? E aqui nós guardamos as nossas coisas. Então vamos mostrar aqui. Temos banheiros limpíssimos. Olha o corredor, que gracinha Cada lado assim, ó, tem uma sala Eu sei que eles dão um curso de culinária para pessoas Que querem seguir a carreira, né E tem salas assim Que tem o nome dos parques Acabou de entrar uma moça aqui Dizendo que ela é estudante ela é culinária E perguntando se nós queríamos cheesecake Claro que a gente quer Acho que ela fez ali, né? E aí, ofereceu se nós queríamos comer. Claro, que nós queremos! Uau! está na parte... Ah, onde nós estávamos outro dia. Uhum. Nós ficamos nessas mesas ali, ali, separando as colheres. São as caixas que vão sendo cheias. Ó. Nós ficamos separando aqui uhum. e enchendo aqui. Uhum. Que tal? É muito bom. uma sala de reuniões. Olha, Olha que lindo que é aqui. Sim. Eu yeah. yeah. yeah. Então é isso pessoal. Acho que eu consegui mostrar mais ou menos como é que é. É um pavilhãozão e tem várias salas. Eles dão aula de culinária e eles fornecem comida também. Não é com as doações. Eles fornecem comidas. Tu tem uma festa que é que eles forneçam comida. Eles fornecem. Então eles têm vários serviços relacionados à comida, além Eles se sustentam de várias formas Eu acho que com esses serviços E também muito com doações Porque nas salas, aquelas que eu mostrei no corredor Que é todo cheio de vassourinha da Disney Tem salas com o nome dos parques Escritos SeaWorld, Disney, no Vida Universal Eu acho que de repente alguns parques ajudam, né? A manter. E muita doação, deve ser muita doação De todo mundo Inclusive de serviço o que eu acho interessante aqui é que fica tudo muito claro assim e eu não sei se isso existe em, nas outras cidades que eu já morei mas se existe não, não se fica sabendo sabe e aqui tem no site tem assim ó as ajudas que eles precisam e com, o que tu precisa fazer para ajudar tu vai lá no site tu cadastra tu escolhe escolhe o dia escolhe o que, que tu quer fazer Uh, mais ou menos, né? Depois eles chegam ali, eles separam conforme a necessidade do dia, mas tudo organizadíssimo. Me digam então, se vocês conheciam isso, e tem no Brasil isso? Me contem como é que é. Não conhecia assim, um lugar tão grande e específico só para isso assim. Um exemplo a seguir. Então, de parabéns. Fora que não sei se eles oferecem voluntariado, né? Como assim? Se no Brasil tem, não sei se oferece voluntariado. Uh, pois é, eu até acho que sim, porque eu já fiz voluntariado lá também Só que é difícil tu descobrir, tu tem que ir em igreja ou algum lugar assim Esse lugar é mais específico, assim, né? É, mas não sei Todos não não trabalha junto Acho que são as pessoas que são contratadas, né? Aqui? Não, lá Se tá? tiver na Brasil, acho que são pessoas contratadas Não necessariamente porque aqui eles se movem a base de voluntários É serviços sim mas eu imagino que eles devam ter alguns funcionários fixos né sim eles têm para coordenar com os dois é, coordenadores as mercadorias nas pavoleiras é. é um trabalho em equipe assim ó muito bem organizado muito interessante então é isso até mais tchau tchau 1342 tá muito caro eu cheguei a pagar 1,68, mas durante a pandemia, quando nós estávamos em lockdown